Vamos embora, ó. 50. Agora é o seguinte, hein? Bem fácil: 1, 2, 3, 4, 5, molezinha 6, 7, 8. Molezinha, tá? Molezinha, mas ah, peraí, peraí, peraí vamos fazer vamos fazer certinho ó certinho levantando não quero ver ninguém fazendo isso aqui não levanta esse joelho levanta esse joelho levanta esse joelho vamos lá 3 2 1 vai um. Isso aí, isso aí. Isso. Isso. Vambora. Bora. Não para o ritmo, não. agora vamos fazer o seguinte, presta atenção, vai abrir as pernas mais largo do que a largura do ombro, perna direita vai cruzar, deixa eu ficar assim para vocês visualizarem, perna direita vai cruzar e vai descer, voltar, perna esquerda cruza, desce, direita, esquerda, Direita. Esquerda, para no meio, direita, esquerda, ok? Vamos lá? Isso, é o afundo cruzado. Calma que eu vou, quase isso. Vamos lá? Se não aguentar, fica só paradinha na posição de afundo. Aí faz, é 25, tá? Vamos fazer 25, só 25. É, isso aí. Vai ser direto Vamos lá Olha só, olha só Para ficar fácil então para vocês Vamos fazer o seguinte Para ficar fácil Só o lado direito Desceu Volta Desceu Volta Desceu Volta Aí faz a marcação e depois a gente vai avança. 3 25 3 2 1 Vai 1 2 Conta 3 3 isso, 4, cuidado com o joelho no chão. 5, isso, 6, isso, 7, bora. 8, 9, joga mais atrás, ó, joga mais atrás e cruza. A perna já tá tranquila, tranquilo, tranquilo. vamos embora. 18. Isso aí. É nove. Vai. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Mudou o lado. O lado oposto. Vamos lá. Vamos embora. Um. Dois. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vamos embora. Isso, isso, bora, isso, força, bora. Isso, está terminando. Vamos embora. 22, 23, 24, 25. Mantém a posição parado. Lembra? Falta só os 50 para a gente finalizar. É isso aí. Vamos lá? Prepara. Força. Vambora. 3, 2, 1. Vai. 1, um, 2, desce. 3, desce mais. Sim. Joelho dói? Então mantém parada. Fica parada. Não, se der pra fazer, mas pra Se descer, tá. Então só não joga pra frente. Só desce e sobe. Isso. Isso. Não deixa o corpo vir pra frente, não. Isso, desce mais. Isso. Não joga para frente, só desce, sobe, desce, sobe. Só desce e sobe. Vamos embora, encosta na parede, encosta na parede. Bora. Isso. Bora. Isso. Isso. Vambora, bora, não para não, para não, tá terminando, vambora, tá terminando, não deixe o corpo vir para frente não, ó, tenta manter aqui, ó, parar, subir, descer, subir, descer, entendeu? Dobra essa perna, vambora, um, dois, três, desce mais, quatro, sim. 6, 7, 8, 9, isso, finalizamos, protocolo 200, já atingiram, foi bem, gostei.